Minas Gerais deu um enorme passo para se firmar como uma potência mundial de inovação. O grande encontro, realizado no Minas Digital Summit, contou com a presença de vários nomes internacionais e que vão trazer muitos benefícios ao Estado. Acompanhe e descubra as novidades. O evento trouxe a israelense Karen Rubenstein, que veio a Minas Gerais fazer um diagnóstico sobre o nosso ecossistema de inovação. Ela gostou do que viu e destacou que é preciso colocar a mão na massa. Você Além disso, ela apresentou uma característica que contribui muito para a inovação do seu país. Army, para fortalecer o ecossistema mineiro, o governo de Minas Gerais trabalhou pesado. Uma das ações foi trazer a Hyperloop para o Estado. A Empresa Inovadora de Transporte inaugurou seu Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Contagem. Esse é o maior valor de Minas Gerais, a força do seu conhecimento. Isso atesta o que muitos institutos de pesquisa especializados em economia vem dizendo há algum tempo. A grande característica do nosso estado não é a mineração e a agricultura apenas. É a mineração, é a agricultura e é o conhecimento. E esse conhecimento é caro. É mais caro que o minério do que a agricultura porque ele é gerador de valor, de sustentação econômica e de oportunidade para as pessoas. Se a Hyperloop reconhece em Minas Gerais um ambiente e um ecossistema de inovação tão poderoso, por que, que eu não irei reconhecer? A astronauta da NASA, Yvonne Kegel, estará à frente da Hyperloop Academy, que vai formar e qualificar mão de obra para a empresa. Ela destacou que a inovação vai transformar os diferentes ecossistemas. A the best skills to be employable digitally and literally soluções solutions that can come together and incubate on how to address, test, adapt, accelerate and transform ecosystems. Não existe universidade hoje no mundo que forma gente para esse tipo de tecnologia. Então, Além de trazer o P&D, o mais legal, né, o tão legal quanto, é trazer também o projeto do Hyperloop Academy em parceria com as universidades mineiras, onde a gente vai formar a mão de obra para Hyperloop no mundo inteiro. Isso é uma coisa fantástica, isso é fruto da qualidade das pessoas de Minas Gerais que está gerando uma oportunidade dessa para todos os mineiros. Existe muito talento, existe muita gente boa precisando ir para frente, realizar seus sonhos, né? E a gente não realiza sonhos sem inteiras as empresas é, como as que nós estamos atraindo. São empresas que necessitam dos talentos, né? Nós não vamos perder mais grandes números de talentos, que nós perdemos para São Paulo, perdemos para o exterior, mantendo aqui e atraindo para cá empresas como a Hyperloop e outras que nós estamos aí tra também tratando de, de atrair para Minas Gerais. Trazer a Hyperloop só é o início desse processo, onde a gente quer fazer uma avenida de oportunidade de empresas desse tipo para gerar mão de obra de qualidade no nosso estado.